Nesse vídeo aqui eu quero fazer um update rápido e dar um aviso importante para os ursos. Tomem muito cuidado com shorts aí que o Bitcoin pode buscar a casa dos 18 mil dólares para cima. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, participe também do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição, pessoal. Então vamos lá, arruma a recuperar esse prejuízo aí da FTX. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo aqui para o Bitcoin? Eu comentei para vocês que a minha expectativa é a gente ver... Candle aqui do semanal fechando verde, tá? Não espero o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15.600 dólares, tá bom, pessoal? Então estamos de olho aqui, lembrando aqui ainda que nós temos uma divergência bullish aqui no semanal para o Bitcoin, pessoal, tá? Isso é claro, então, assim, ó, tome cuidado os ursos aí, tá? Tome bastante cuidado os ursos porque... Podemos ter pumps no Bitcoin para estopar essa galera que está acreditando, né, obviamente tem um FUD muito grande de mercado, muito problema aí com essa questão da FTX, mas isso não impede aí do Bitcoin dar essa subida para pegar dinheiro aí dos ursos que estão tão bastante bearish, acho que o mercado todo está bearish aí, tá pessoal, então esse é o momento de tomar cuidado aí e... Então, eu acredito que o Bitcoin pode sim voltar a testar a casa dos 18 mil dólares aqui, tá? É o que eu estou de olho. Vamos baixar o tempo gráfico aqui, vai entrar 4 horas. O que eu estou de olho aqui agora é uma possível formação de bandeira aqui, pessoal. Uma bandeira de baixa, talvez, tá? O que eu estou de olho aqui agora... Deixa eu apagar essa outra aqui, que não faz muito sentido aqui agora. Uh, vamos lá, apagar essa aqui de cima. Então, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora é uma possível formação... Possível formação aqui de bandeira aqui, tá? Para o Bitcoin, mas a gente, vai, a gente pode aqui, ó basicamente começar a andar nessas regiões aqui por um bom tempo, tá? Eu acho que uh, vai ser um pouquinho difícil de operar Bitcoin Bitcoin nesses níveis aqui, mas o que eu estou atento aqui agora é basicamente isso, pessoal. Tá? É comprar nessas zonas aqui, ó. Nessas, nessas regiões, não está de olho para comprar nessas regiões aqui, até a região dos 19 mil, 20 mil dólares, para fazer realizar vendas para o Bitcoin. Tá? Então, essa aqui é a estratégia que eu estou adotando é, nesse momento. Eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances aqui de fazer esse pivô de alta, tá? É o que eu estou de olho aqui agora nessa região, fazer esse pivôzinho aqui, ó, pessoal. Tá, então, isso aqui é o um movimento que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, romper essa região aqui e buscar aqui talvez o topo dessa... Talvez o topo aqui é bem próximo dessa região dos 8 mil dólares, tá bom? Então, se a gente romper aqui essa região, só mostrar para vocês aqui agora o que pode acontecer. Né? Se a gente fizer esse pivôzinho aqui... Eu vou até baixar o tempo gráfico um pouco melhor, para a gente ver melhor aqui isso aqui acontecendo. A gente pode, então, buscar o um alvo aqui desse pivôzinho. Tá, se bem que não é tão, tão bonito, porque a gente buscou regiões aí de Fibonacci abaixo de 6,8 aqui, tá, pessoal? Mas, enfim, a gente rompendo aqui esse topo, tá, podemos até botar aqui, que essa aqui como região de resistência, ó, seria essa a projeção aqui, Bitcoin buscar testar a casa aqui próxima dos 18 mil dólares, tá? É uma região que a gente pode ter bastante resistência, Aqui tem aqui, ó, tem, temos fundos, ó, deixa eu desenhar aqui, temos aqui, temos fundinhos aqui, aqui, ó fundos aqui nessas regiões, tem os topinhos também, tá? Então, acho que vai ser uma região que o Bitcoin pode voltar a testar, eu tô com uma, um alvo ali nos 8.100, eu acho que eu vou até baixar esse alvo aí para buscar a região abaixo dos mil dólares aí, tá? Mas a gente pode se informar aqui um canalzinho, tá galera? É o que eu tô de olho aqui agora, uma possível formação desse canal, que é um canal de alta fazendo parte de uma bandeira de baixa, tá? Ainda é cedo para dizer pra vocês... Uh, o que, que vai formar aqui mas eu estou esperando uma lateralização do Bitcoin bem chato de operar mas quem tiver acompanhando o canal eu vou estar tá mostrando exatamente aqui pontos de liquidação da BitMEX também da Binance. e sobre isso que a gente vai olhar aqui agora também tá pessoal então aqui nos pools de criação da BitMEX não tem nada novo tá por enquanto assim tiver eu aviso vocês a uh, se a gente olhar aqui então a Binance 12 horas pessoal tá 12 horas aqui que me ajuda muito, inclusive, a fazer operações de curto prazo. Tem liquidez formada aqui nas zonas aqui acima, nessa região dos 17.200 tá? Até aqui essa zona aqui, ó, nessa zona dos 17.400 tá? Mas estamos formando também abaixo, aqui também, tá? Até essa região dos 16.300 Então, o 12 horas não está me ajudando muito para tomar aqui uma decisão, tá bom? Como o Open Entry subiu muito, não me, não me assustaria. Bitcoin ainda é mais uma derrapada aqui, tá? Então, fazer aqui uma... Aqui uma mais uma quedinha aqui, ó, para poder né, pegar liquidez, retestar essas zonas aqui de novo aqui, ó. nessas regiões, a gente não tem, tá vendo uma olhadinha aqui em 4 horas se a gente tem alguma alguma divergência aqui, ó. Não temos divergência uh, bearish aqui, tá? Nem, nem nem bullish. Deixa eu ver aqui no diário se tem alguma divergência emergente. Uh, não vejo aqui uma uma divergência. É, mais ou menos aqui, tá? Aqui ele poderia ter uma uma certa divergência aqui também, tá ocorrendo. Uh, mas pessoal eu estou aqui contando nesse mais nesse nesse nesse possível aqui rompimento tá olhando aqui o aqui o de uma hora e só que a gente pode, tem que tomar cuidado aqui, porque a gente pode buscar bater essas zonas aqui mais abaixo para estopar a galera antes de romper, tá? Fazer uma madilha aqui, porque o Open Inter subiu bastante, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Então, 12 horas isso aqui, olhando aqui o de dia, 7 dias aqui na Binance, a gente vê que tem muita liquidez, pessoal, muita liquidez sendo formada nas regiões mais acima aqui, ó. Até a região próxima dos, aqui, 18.500 para cima, tá? Então... Eu acho que é possível o Bitcoin vir testar essa região dos 18 mil dólares, é o que eu estou acreditando aqui. Se a gente olhar então de um mês aqui na, na, na Binance, a gente pode ver... Deixa eu ver aqui, esse aqui é de um mês, deixa eu ver se carregou certinho. Uh, esse aqui é sete dias, esse aqui é de um mês, só um momentinho, carregar aqui o, o gráfico. Uh, de um mês, eu tinha visto aqui bastante liquidez também nessa zona aqui. Uh, até que não, tá? Até que está parelho aqui no de um mês na Binance está, de certa forma, aparelho. Mas que é importante notar que a gente pegou muita liquidez aqui, tá, pessoal? Bastante liquidez até a região dos 16 de 15.500, que é um ponto que eu comentei para vocês há bastante tempo aqui no canal, tá? Quem fez compras nos 15.500, eu acredito que está seguro, pelo menos aqui agora, no curto prazo. Mas o que está me chamando a atenção é que agora mesmo é o Kings Fisher aqui, a gente pode ver, olha só, muita liquidez aqui, ó, de shorts aqui para ser pego na região dos 20.300 20 dólares, pessoal. Então, tome cuidado aí, Tá? Quem tiver querendo shortar o Bitcoin tem que botar um stop, na minha opinião, acima aí dos 21.300. Bem arriscado aqui. Eu até diria pode ser estar acima daqui dos 20.600, 20, 20.700. Mas aqui a região dos 20.300 dólares está bem perigosa. aí, tá? Então não me surpreenderia o Bitcoin subir. E pegar aquela liquidez nessa zona aqui para estopar o máximo de shorts aí, tá? Então, esse é o ponto importante aqui do vídeo de hoje. Uh, também tem aqui, ó, a gente vai olhar aqui, a, a Open Interest está extremamente elevado subindo bastante aqui agora nesse momento, tá? Mas com o com Long Short Ratio caindo aqui, pessoal, isso mostra para mim que a chance maior também é do Bitcoin romper para cima aqui, tá? Então, a gente tem o Long Short Ratio caindo aqui enquanto o Open Interest está subindo, tá bom? Então, estou com a expectativa de ver o Bitcoin buscando a região... Dos, uh, dos 18 mil dólares estou com o long aberto aqui na Bybit, tá pessoal? Tô operando na Bybit só que agora praticamente, uh, tô pedindo às corretoras agora também informações sobre, os, sobre as reservas deles lá, tá? Assim que tiver informações eu passo para vocês. Quem não assistiu o vídeo do professor Edgar Moraes eu vou deixar aqui em cima sobre a reserva das corretoras e hoje mais cedo também fiz uma conversa aqui com o psicólogo Sérgio Manzoni, para todo mundo que perdeu dinheiro na FTX eu acho que tem que assistir esse vídeo também eu vou deixar aqui o link em cima para vocês, tá? Vou deixar os dois links aqui do lado do vídeo então, com isso aqui eu vou finalizando o vídeo de hoje e a gente se vê aí em... Por qualquer novidade, eu volto aqui no canal e a gente vai se falando, então, pessoal, beleza? Um abraço e até a próxima!